Qual a diferença, então aí quando a gente está falando de e-commerce e Marketplace, obviamente trazendo para o nosso mundo qual a diferença entre Mercado Livre e Mercado Shops. Tá? Então, o Marketplace é o Mercado Livre, é onde vocês se conectam, é uma plataforma onde você é mediado por uma outra pessoa, então tem uma empresa né, que, que modera a sua venda, e as principais diferenças, tá? Eu acho que o destaque principal é entre um e outro. Dentro do marketplace, as compras pelos buyers, né, pelos clientes, elas são feitas de múltiplos vendedores, né? Então, o cliente, ele vai comprar, um exemplo ali de uma loja de roupa, ele vai comprar uma camiseta, uma calça e um casaco. Ele não vai comprar a camiseta, a calça e o casaco de você, claro, pode ser que aconteça. Mas ele tem muitas opções ali dentro de vendedores. Então, pode ser que ele compre a sua camiseta, o casaco do teu concorrente e o, o, a calça de um outro. Então, ele pode ser múltiplo seller, tá? Sim. E dentro da sua loja virtual... Né, que é só conceitualmente, né, que é o local onde são transacionadas vendas online para você explorar a sua marca. Então, mais uma vez, eu volto a falar de marca, volto a falar de você fortalecer isso, porque é muito importante. Então, dentro da sua loja é o local onde você é o único seller, não tem concorrência ali dentro, então ou o cara gosta do seu produto ou ele não vai comprar nada ali, então, é um excelente termômetro também, né? diferente do mercado livre. Você não tem um termômetro tão assíduo se não está vendendo porque tem outras pessoas com preço melhor ou se o seu anúncio não está aparecendo no destaque, enfim. Dentro da sua loja, se você conseguiu trazer o cara para a tua loja e se você não está convertendo, pode levantar um alerta que alguma coisa você não está fazendo corretamente. Ou você não está com o preço correto, ou você não está atingindo o público correto, enfim, então é, é um espaço onde você tem é, uma maior facilidade para reconhecer o seu terreno, reconhecer aonde vocês é, precisam atuar, tá? Então, a diferença básica, né? Os dois são para vender online, os dois é para digitalizar, nenhum deles é contra isso, nem o Mercado Livre, nem nenhum outro... Marketplace, a grande diferença é dentro do marketplace qualquer um deles, você, o cliente sempre compra de múltiplos sellers, não tem, não cria uma identidade com a marca, tá? E vocês não conseguem ter um termômetro tão forte do que está acontecendo é, pensando em é, como vocês estão posicionados. E dentro da loja virtual, dentro do Mercado Shopping, né, está colocando aqui no nosso cenário vocês conseguem medir exatamente tudo o que está acontecendo e só vai ter a opção de um único seller para esse comprador, tá? Então, mais uma vez, eu gosto de trazer essa diferença, porque acho que ela é importante, é, não acho que são canais excludentes, né? nunca, eles são canais complementares, é, o Mercado Shops, mais do que qualquer outra né, loja virtual, ele vem muito com isso, de ser um canal complementar, por isso que a gente tem a integração, por isso que a gente é totalmente conectado, por isso que a gente usa toda a facilidade do Marketplace, que é para a gente conectar e não excluir. Né? Então, ah eu vou vender no meu site, então eu não vou vender mais no Mercado Livre, não vou vender... Nos outros concorrentes. Não, não tem absolutamente nada a ver. Mantenha todos os canais, né? Quanto mais presente. É, é para somar, dados, né? Não é, não é, é, é para diminuir, não. é para somar. E o legal, mas é fundamental ter essa divisão bem clara, tá? Para a estratégia, né? Porque dependendo Exato. da sua estratégia, ela é mais aplicada naquela naque, estratégia em si para a marketplace ou aquela estratégia vai rolar melhor se você fizer no ambiente onde você é o único seller, né? Onde, então isso está isso totalmente ligado à escolha da, da estratégia da ação, né? Do momento. Sim. Legal.